Bombeiros atendendo a ocorrência aqui, ó Região de Nova Contagem Bem próximo à penitenciária Aqui na praça da entrada penitenciária Os bombeiros estão aí Informação da população é que houve Vários tiros de madrugada. Não sabemos ainda se cercaram o ônibus. Vamos ver se a gente consegue falar com o um oficial ali da última bombeira. O ônibus todo queimado, todo destruído. Eles aí fazendo o último trabalho de rescaldo ali olha, já são os muros da penitenciária Nelson Gria O, já era, né? o chão aí tem folígio, os da tinta. O veículo todo queimado. Ônibus aviação novo retiro Ônibus destruído Aí. O veículo já era, né? Os bombeiros só conseguiram salvar ali. Dois pneus traseiros aqui desse lado. Parece que estão em boas condições. Né? Escaparam. O restante do veículo totalmente destruído. Informações de populares aqui é de que o, o por volta das 4h20 da manhã é, escutaram alguns tiros e é, então alguns elementos entraram no ônibus e obrigaram o motorista a parar o ônibus atravessado aqui, descer os passageiros e atirar o fogo no ônibus. você vê de, de longe, né, através de filmagens, é uma coisa, você vê de perto assim, é assustador, imaginar a cena, o veículo destruído. Os bombeiros já fizeram o trabalho deles, já vão se retirando. Muito triste Muito triste a situação Deixa eu ver se eu consigo falar com o motorista ali Gente O calor foi tão forte Que derreteu a lâmpada do poste, até o transformador lá em cima tá meio queimado e pegando fogo. Ó. <risos> Arriscado até, ter, mas mais complicações. ônibus totalmente destruído Aí o veículo totalmente queimado. É isso aí, gente. Ainda tá quente, ainda, viu? Só sobrou os pneus traseiros. Esse lado também devo pra aproveitar. destruição total. Veículo. Os tiros pôrdeu aí, ó. Mas, tira, pô, deu aí ó. Que isso Valeu o Pessoal é, O motorista informou Que aconteceu o seguinte Vinha um carro Atrás, cercou o ônibus Já desceu três elementos Com a arma em punho E obrigaram o motorista e o passageiro a descer Quando o pessoal desceu do ônibus Eles deram muitos tiros O rapaz mostrou as balas aí O rapaz mostrou as balas aí E obrigaram o motorista a encostar o ônibus aqui Quando o motorista parou o ônibus Eles atearam fogo no ônibus E entraram rapidamente no carro os motoristas, os passageiros saíram correndo aqui então naquela direção. Ali, ó, próximo ao corpo de bombeiro, onde é que tá o, o veículo do corpo de bombeiro? Tem um tem um, um beco ali, uma passagem para a rua lateral. E aí é, os passageiros e os motoristas tentaram se esconder por lá, entraram ali. E os elementos saíram aí, rumo ignorado. Então pronto, é isso aí. Infelizmente, mais uma trágica ocorrência. Agora a polícia tá aí. para tentar identificar o que aconteceu.